Você está viajando hoje no canal do Pedro Paulo para França, sim! Não parece França, mas é! Sou Hugo, e é que é Hugo no Just Dance, uh, e você está no meu apartamento agora. Bem-vindo! Oi, gente! Tudo bom? Bom dia, boa tarde ou boa noite! Vou... Tentar tentar fazer este vídeo totalmente em português, vai ser muito difícil para mim, espero que você vai me entender muito bem. Uh, se você não me, vai me entender, acho que o próprio Pedro paulo vai fazer subtitles pra você. Então, vai ser tudo de bom. Hoje é um dia de gravação para mim, então vou fazer muitas coisas e responder ao interview do Pedro paulo tá? Então espero para o melhor, tá? Já joguei aos Just Dance no Wii, Wii U, PS4, uh, mas agora estou jogando com Xbox One. Ao início eu estava no Rockabye Guy, uh, dançando com a Gina na, no seu canal de YouTube. Agora estou parte do, do Justin Squad, estou um of Star Player do E3 do ano passado. E, e também estou um dos finalistas da França da Just Dance World Cup dos anos 2017, 2018 e 2019. E eu gosto também de fazer um pouquinho de cosplays ou de vídeos originais, tá? Eu tenho o meu canal do YouTube que é Of You God's Dance", mas eu estou mais famoso para meus stories no Instagram e qualquer coisa, challenge que eu estou fazendo no meu Instagram. então você pode me seguir também no Instagram, atof.ugo Eita, eu moro numa cidade na oeste da França, mas estou interagindo com a comunidade da França, do Paris, mas também com comunidades do mundo, como uh, a comunidade do Brasil, comunidade um, da, da Sul-Americana e que é que mais uh, da Rússia e, e tudo. Estou. Uh, meu que, que é, é isso, meu prazer é de compartilhar com, com gente do mundo inteiro, tá? Eu conheço Jusdentés de 6, 7 anos, eu joguei durante um aniversário e sempre jogando, uh, sempre jogando agora. E sempre jogando agora. Hey. Eu acho que meu favorito, meu Just Dance favorito é 2015, só porque é o primeiro Just Dance que pra mim eu joguei todas as músicas e eu tentei de me melhorar demais e de treinar tudo e tudo. E e as músicas do 2015 eh, são muito preciosas pra mim. Muito, muito preciosas. <risos> Finalmente! O último gameplay do dia. Meu Deus, eu estou cansado. Você pode ver isso. Eu e meu, meu, meu... Eu e minhas ideias loucas. Sempre, sempre como isso então o que eu gosto demais é a propósito da comunidade de dance e uh, que podemos compartilhar podemos dançar juntos e qualquer país que você mora, que você morar qualquer uh, qualquer sexo qualquer uh, qualquer anos que você tem uh, você pode dançar você pode aproveitar e compartilhar com todos Uh, sem ciúmes, sem. Não sem ciúmes, sem. shame, sem shame, tá? Ai! E. isso é o que é importante para. E isso é o que é importante para é é mim, é de compartilhar, de viajar para diferentes países e de viver coisas com vocês, ir para eventos e sim, descobrir gente, pessoas loucas, incríveis e preciosas para o meu coração e para mim. Isso é a força da comunidade de distância, é o prazer de compartilhar e de compartilhar sua felicidade, tá? Acho que é tudo para hoje. Vou tomar banho. Eu sei, gente, eu sou eu sou francês e sim, vou tomar banho é possível. Não sei porque que vocês pensam que franceses não toma banho de nada. Não entendo porquê. Mas sim, <risos> tomar banho, gente. Por Uh, não podia, não posso dizer porra no seu canal, não sei, não sei, porque em francês é bom de dizer isso, uh, mas é em português, tá? Então, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra. <risos> então, gente, é tudo pra mim. Muito obrigado por, por, por assistir. Muito obrigado, por Pedro Paulo, por este vídeo, esta entrevista. Tá? Espero, uh, espero melhor para vocês. Espero uh, encontrar vocês. É. Espero, <risos> espero, encontrar vocês em breve. Espero que vocês uh, entendem uh, o que queria dizer, porque no português é ah, bom, mas um pouquinho ruim depende, só depende. Obrigado por tudo. Beijos da França. Se cuida de tudo, gente. E até mais, até breve. Muito obrigado, meu Pedro Paulo. Podro? Podro. Obrigado por tudo, meu Pedro Paulo. Uh, be sure. Um, be sure to subscribe to his channel because this guy is really amazing. And yeah. Merci, thank you, obrigado, muchas gracias e yeah that's it i will not try another language não vou tentar um outro idioma tá isso muito obrigado beijos gente beijos isso ok beijos beijos beijos